A preocupação maior então é quando se fala de dor articular, ou lesão articular ou, ou óssea também, que não seria, digamos assim, algo que não tem que ser visto com mais cuidado comparado com a lesão muscular, né? com, com desconfortos musculares Sim, sim, quando você aponta já diretamente para uma articulação que a dor está tipo, dentro daquele lugarzinho, o eixo que vai girando para um o quadril, outro. Joelho, quadril e tornozelo. joelho, tornozelo e não a, a frente, ao lado, em cima ou abaixo, entende? onde que seria mais uma questão tendinha ou então até mesmo ali muscular próximo ali mas quando tá mais ele próximo a cartilagem no meio ali aí vai para joelho vai ministro alguma outra coisa nesse sentido que aí se torna um negócio mais grave que aí é interessante você dar uma diminuída no seu treino né passou aquele um dia passou dois dias não melhorou não adiantou procure um médico para fazer uma avaliação certinha, se no caso ali da avaliação da anamnese do médico ali na parte clínica, ele não conseguir identificar muito bem, fazer um exame de imagem para você saber. Porque não adianta também ficar persistindo muito na dor. Ah, dor é normal do treinamento, vai doer, vai doer. Não, cara, tem que doer e tem que passar. Dói e passa. O normal é você ficar cansado dependendo do momento do seu treinamento, porque você tá botando uma boa carga, então você ficar cansado, é normal, mas sentir dor de pô, tá doendo tudo e não sei o que. Talvez só aquela dorzinha de manhã, quando você tá frio, que aí vai começar, fez um treino puxado e tá mais rígido o corpo. Pô, é normal sentir essa dor mesmo. Uhum. Mas depois ao longo do dia isso vai passando. Mas aquela dor persistente, principalmente no, nas articulações, você tem que procurar um médico sim. Você tem que saber interpretar suas dores e saber quando é que é a hora de correr pro médico e quando que uhum. é só tranquilizar e vambora.